Censuradas. Eu sei que muitas de vocês são apaixonadas pelo universo dos super-heróis, então decidi trazer uma lista de super-heroínas e vilãs lésbicas e bissexuais para apresentar a vocês. Assim, fica mais fácil de encontrar HQs, filmes e séries LGBTs com essa temática. Gostou? Então comenta aqui embaixo super, agora vem comigo! Pode pegar papel e caneta ou então abrir o bloco de notas do celular, porque a lista de hoje é grande, viu? Antes de começar, eu quero destacar que nem sempre as personagens que eu vou é, falar pra vocês aqui são apresentadas ao público como super-heroínas ou vilãs. Porém, se você for pensar bem o que é que caracteriza um herói ou um vilão, vocês vão ver que elas se encaixam perfeitamente. Então vamos lá? Começando pelas super-heroínas e vilãs lésbicas. Batwoman, lembrando que são duas, a Kate Kenney e a Ryan Ryder. Anissa Pierce, conhecida como Thunder e às vezes Blackbird. Ela da série Black Lightning, foi a primeira super heroína negra lésbica da TV. Carolina Dean, da série Runaways. Nissa Radcliffe, da série Arrow e para essa também aparece em Gotham e Legends of Tomorrow. Ava Sharp, da série Legends of Tomorrow. Nomi Marks, da série Sinsate. René Montoya que se torna The Question e ela nasceu do filme Birds of Prey, série Gotham Central e Batman Unlimited Series. Karma dos Novos Mutantes que é uma das primeiras personagens lésbicas importantes de um quadrinho popular. Samaya Maricuachida de Exiles que era uma das poucas personagens abertamente lésbicas da Marvel Comics. Scandal Savage da DC Comics. Willow de Buffy é Caça a Vampiros e Ultimate Spider-Man que é a Viúva Negra, a clone feminina do Peter Parker, Vanya da série The Umbrella Academy, Rael de Motherland Fort Salem, Mel do remake de Charmed, Sid de I'm Not Okay With This, Sister Beatrice de Warrior Nun, e América Chaves, a Capitã América, que é conhecida por ser a campeã de diversidade nos quadrinhos. Afinal, ela é a primeira super heroína lésbica e latina. Agora, atenção, porque temos aqui uma estreia futura, hein? O filme Doctor Strange in the Multiverse of Madness está previsto para estrear entre 28 de outubro deste ano e 2022. E a América Chaves marcará a presença no filme, então fiquem ligadas, galera! agora chegou a vez das nossas personagens bissexuais de hoje. Sarah Lance, a White Canary das séries Arrow e Legends of Tomorrow, que é considerada a primeira super heroína LGBT a aparecer em uma série de TV popular. Catwoman, que confirmou a sua bissexualidade nos quadrinhos. Harley Quinn, do filme Birds of Prey, que eu já indiquei pra vocês aqui no canal. Madden Zinner, da DC Comics. Knockout, também da DC Comics. Grace Choi, Outsiders DC Comics, que seria Anissa, que eu já citei anteriormente nesse vídeo Nico de Runaways, que vai se relacionar com a Carolina Dean, que eu já comentei também nesse vídeo Scarlet de Motherland for Sailing Valkyria de Thor Love and Thunder, considerada a primeira personagem LGBTQ+, da Marvel Lilith de The Order Queen Mae de The Boys Boat Lost Girl Agora eu vou citar algumas personagens mulheres queers que não ter, tiveram a sua sexualidade abertamente rotulada, então eu não poderia colocar elas na categoria lésbica ou bi. Então eu criei essa terceira categoria. Vamos lá? Pra começar, temos a própria Wonder Woman, que está aqui na musa. Nos quadrinhos ela é retratada como bi, mas na animação ela é, é retratada como lésbica, então realmente não dá pra saber. Outra personagem que tem a sua sexualidade bastante debatida é a Poison Ivy, e a única coisa que se sabe é que ela não é também tem Blink, que é uma mutante de X-Men. Nós não sabemos se ela é considerada lésbica, bissexual ou outra sexualidade. Waverly, de Rylan Earp. Sim. Destiny, da Marvel Comics. Parece que na época dela era proibido é, que um personagem da Marvel fosse abertamente LGBT, então até hoje não se sabe qual é realmente a sexualidade dela. Eu também tenho dúvidas sobre a sexualidade da Mystique, que é o par romântico da Destiny. Se vocês souberem, me conta aqui nos comentários, tá bom? Fora isso, ainda temos algumas personagens das lendas de Korra, she é, Sailor Moon, mas eu não vou entrar em detalhes pra esse vídeo não ficar muito longo. Agora é a sua vez, me conta aqui nos comentários qual dessas super-heroínas ou vilãs é a sua preferida. E claro, se você souber mais alguma que eu não citei aqui, pode colocar aqui embaixo nos comentários, porque assim a gente aumenta essa lista, né? Aproveita e já deixa seu like nesse vídeo para saber que você agora eu quero te fazer um pedido. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para todas as notificações, porque toda semana sem falta eu trago novos vídeos recheados de dicas LGBTs para vocês. E essa é a melhor forma de você não perder nada. Mas se você já foi inscrita eu quero te convidar para entrar no meu clube VIP. Sim, é só você clicar no botão seja membro para descobrir como participar. É isso, um beijo e te espero por lá.